Bora pra análise sem spoilers do filme Papai é Pop. Esse é um novo filme da Galeria Distribuidora que estreia agora dia 11 de agosto no cinema. Inclusive, a gente queria agradecer aqui o convite para assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as nossas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E quero lembrar vocês também de dar like nesse vídeo. E quero lembrar também que vocês podem ser membros apoiadores aqui Budogue Nerd, com isso ter benefícios exclusivos aqui no canal. E esse filme aqui ele é inspirado aqui no livro Papai é Pop, do Marcos Pianger. É, o filme ele oscila ali entre uma comédia e um drama, e aqui a gente acompanha a vida do Tom e da Elisa que estão se preparando ali para ter um bebê. E a gente acompanha esse filme de uma perspectiva neutra, mas o filme é bem focado ali na dificuldade do Tom de se adaptar nessa nova vida de pai. É, o filme trabalha bastante a ideia de a pessoa se redescobrir quando se torna pai ou se torna mãe, porque a pessoa não deixa de ser Homem, mulher, funcionário, amigo, a pessoa na verdade acaba adicionando uma camada na sua vida e agora ressignifica a sua vida também como pai ou mãe. É isso, quer dizer, abrir mão de várias coisas pessoais pelo bem do bebê e inclusive uma dedicação absurda de tempo. É, e aqui no filme, né, nessa história a gente vê que a Elisa ela é muito mais dedicada para a chegada do bebê e para cuidar ali do rolê do bebê do que o Tom, né? E não é que para a mulher seja natural isso, né? Que realmente a gente acompanha a exaustão dela. E de como ela abre mão de muitas coisas na vida dela para cuidar do bebê agora. O que atrapalha o Tom aqui não é a falta de amor, nem de carinho, nem nada disso. O que atrapalha ele são as crenças que ele carrega de que o papel dele ali é só de ajudar e de participar um pouquinho. É, o Tom nesse primeiro momento aqui, ele não se vê como parte da situação. Ele imagina que ele tá meio que ajudando ou dando uma ajuda, assim, pra mulher dele naquela situação e não se vê realmente como parte da situação, né? Ele, na verdade, não fica de babado, bebê. Ele é pai da criança assim como ela é mãe da criança. E é muito legal ver essa mudança do personagem, essa evolução dele ao longo do filme. A gente vê a mudança de pensamento, mudança de comportamento e isso é bem legal de acompanhar. Eu vou dizer que esse filme, ele é muito necessário, né? É muito legal que esse filme tá estreando, inclusive, no momento perto do Dia dos Pais e muitos homens têm essa confusão, né? De enxergar uma outra família de fora e pensar que outros pais não passam por essa situação, que é tudo muito natural, tudo muito fácil cuidar da criança, quando na verdade a pessoa realmente tem que entender aquilo como um novo momento da vida. E justamente isso que o filme trata bastante, as delícias e as dificuldades de ser pai. É muito legal a gente realmente acreditar no poder que esse filme tem de resgatar essa visão positiva sobre a paternidade para as pessoas. Né? E o roteiro trabalha super bem aqui o desenvolvimento dos personagens, a relação entre eles e o passado deles também que interfere assim ativamente na maneira como eles se comportam hoje em dia. Sobre o roteiro ele é bem interessante né, dá pra dizer ali que talvez no início do segundo ato ele entre num arco um pouco repetitivo mostrando as dificuldades ali do casal para lidar com o bebê até a técnica usada é de repetir bastante o choro do bebê para nos causar aquele desconforto e mostrar o tempo Inteiro em tela, que eles realmente estão com aquela dificuldade. Né? Talvez seja justamente proposital mas fica um pouquinho cansativo de assistir agora um aspecto muito legal do roteiro é que a gente tem alguns pequenos saltos temporais ou pelo menos a gente sente bastante a evolução dos personagens a gente sente que o arco daqueles personagens está avançando, eles lidam de maneiras diferentes com as novas situações que vão aparecendo conforme eles vão adquirindo uma nova bagagem com relação àquela situação e sem contar que o filme também faz uma parada muito legal que é mesclar aquilo que é tradicional ali sobre paternidade, sobre culpa mas também junta tudo isso com o mundo atual que a gente vive Que a gente tem referências na internet Pessoas compartilhando as suas vidas E também é um meio de pessoas buscarem referências para ajudar nessa jornada, né? Bom, aí sobre o elenco, né? Eu vou dizer que o elenco realmente tá muito bom aqui, né? A gente tem o Lázaro Ramos como tom, né? Que o Lázaro Ramos se mostra cada vez um cara Mais eclético aqui, com diferentes papéis Ele sempre se sai muito bem, eu adoro esse ator E aqui ele traz aquele malandrão Que ao mesmo tempo tem uma fragilidade É um cara que... Tu vê que ele tem sentimentos, é um cara bom, mas que tá com um conceito errado ali sobre aquela situação. Eu gostei demais desse personagem e eu acho que ele traz muita força aqui pra esse filme. A Paula Oliveira é outra atriz que eu adoro e ela consegue trazer aqui uma mãe que é uma leoa e ao mesmo tempo tá exausta e ela traz com toda aquela postura corporal, ela atua muito bem, então assim, ela tá muito envolvente aqui nesse filme. É, a direção é do Caio Ortiz, né, que ele faz um trabalho excelente aqui pra trazer uma visão delicada sobre a vida, sobre a família, eu gostei demais da maneira como ele retratou esse esquema todo aqui no filme. E esse aqui é um filme leve, gostoso de assistir, e ele tá com a classificação indicativa de 12 anos. Bom, galera, quero lembrar vocês agora que a gente tem um novo recurso aqui no canal, que é o botão Valeu, aqui embaixo do vídeo, em que vocês podem apoiar financeiramente,